Oi, gente! Tudo bem com vocês? Há um tempinho atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo sobre os três tipos de R que a gente pode ver em francês que as pessoas pronunciam, três tipos diferentes. E se você ainda não viu esse vídeo, melhor você clicar no cartão aqui em cima, senão você vai ficar super banhando nesse vídeo aqui, porque aquele vídeo vai ser referência. Mas então, depois que eu fiz aquele vídeo, eu tive vários comentários de algumas pessoas falando Ah, o R Rolê, esse com vibrações na ponta da língua, era esse que usava a cantora Edith Piaf, não era? Hum, e aí? O que, que vocês acham? Era ou não era? Ah, eu acho que é, viu? Eu acho que é esse R rolê aí que você falou, porque uma tremedeira na voz da mulher, uma tremedeira sem fim, só pode ser esse daí, não é esse daí que vibra a língua? Não, na verdade não. O R que a cantora e de Piaf usa nas músicas não é um r rolê mas por que, que a gente confunde, a gente acha que é um r rolê Porque a gente ouve uma vibração muito grande, então você percebe que tem alguma coisa vibrando e você pensa, pô, r rolê que é aquele que faz vibrar a ponta da língua, deve ser esse, mas na verdade o que ela está vibrando quando ela canta, porque a gente percebe né, que tem muita vibração lá, <risos> Então, mas na verdade, o que ela está vibrando não é a ponta da língua, mas é a úvula. Então, o que ela faz é um R grasseillé. Ela faz um R grasseillé, e lembrando que o R grasseillé também pode ser chamado de R roulet, uvulaire, ou seja, com vibração da Uvula, gracie ou roule, ouvulaire. Mas por que será que a gente fica assim na dúvida para reconhecer qual é esse R? Essa vibração de R que a gente escuta na música não é algo muito comum de ser usado quando as pessoas estão simplesmente falando, tá? Então o que acontece? Quando a pessoa está cantando, ela vai ficar um tempo maior ali e vai usar técnicas também, vamos lembrar da diferença, qual que é a diferença entre o R dorsal e o R grasseyer ou o R rouler ou rouler. Aqui se a gente tem a boca, para fazer o R dorsal, que é o R da norma do francês, a gente vai encostar a língua praticamente fechando tudo aqui. O som fica um som bem silencioso, assim, ele fica bem grave, ele quase não se percebe, mas conforme a gente vai abrindo, a úvula vai vibrando um pouco mais, então tem vários graus, digamos assim, de vibração. A gente pode liberar só um pouquinho e ela vai, é, ela vai vibrar um pouquinho, mas se a gente abrir bem aqui, a ponto de encostar bem de leve só, forçar bastante o ar, a gente consegue fazer uma vibração aqui muito mais intensa, mas essa vibração ela precisa dessa energia toda, então as pessoas não vão falar assim, com esse número tão grande, assim, de vibrações na úvula, mas elas vão cantar. Então, nessas músicas, a gente consegue perceber uma vibração muito mais perceptível do que quando a pessoa está simplesmente falando. Mas não só em músicas. Se a gente pensar em locutores de esporte, em português mesmo, muitas vezes, quando eles estão, assim, super emotivos, narrando alguma coisa, o que, que eles vão fazer é alongar aquele R, Ronaldinho, ai eu não sei fazer, o Galvão saberia muito bem fazer para o Ronaldinho, eu não consigo fazer ela vibrar tanto assim, né, mas então locutores ou cantores também. E lembrando que não é só a Edith Piaf que usa esse R com tanta vibração assim na música, Tá? A gente vai ter também o Georges Ele é muito característico mesmo. Você escuta a voz dele você percebe que é ele assim na hora, com bastante vibração do R também. A gente também tem o Jacques Brel, né, de Venequipar. Algumas músicas dele também. Ele vai forçar esse R. Você vai perceber a vibração da úvula E o mais atual, o Stromae. Ele também vai trabalhar com essas vibrações e fica também algo bem característico dele, aquela coisa vibrante assim do. Mas lembrando, então, que esse R, grasseiê, com essa vibração enorme, aparece em músicas, mas quando as pessoas vão falar, elas vão falar normalmente, muitas vezes, usando o R dorsal. É o que a gente pode ver nessa entrevista da Edith Piaf, que a gente vai encerrar o coquetel de hoje com ela. Não esqueçam de ligar as legendas, tem legenda em francês e tem legenda em português. Belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Fique ligado para a entrevista da Edith Piaf. Um beijinho! Et à Ciao Mais vous, lorsque vous chantez, chantez-vous mieux lorsque vous êtes amoureuse ah, mais Je suis toujours amoureuse. Je ne me connais pas de moment où je ne suis pas. Une chanson doit exalter l'amour. Oui, je pense que quand on se moque de l'amour, on n'est pas grand-chose dans la vie. Ceux qui sont dégoûtés de l'amour parce qu'ils ont eu des déceptions, ce n'étaient pas des vrais amoureux. Il n'y a pas de joie comparable à celle que peut apporter l'amour Non, je pense pas parce que même si on a un travail, Un travail qui vous passionne, si on n'a personne à qui l'offrir, ce travail, je pense que il devient inutile, l'un ne va pas sans l'autre, quoi.